No enfrentamento da pandemia, contamos com líderes públicos e com os meios de comunicação para receber orientações de como conter a contaminação, além de dados atualizados sobre os impactos em diversos setores. Porém, uma pesquisa internacional com participação do FSM apontou que 82% dos brasileiros desconfiam das informações passadas pelo governo federal e 27% da mídia tradicional. O TV Campus Entrevista de hoje conhece esse estudo e discute os impactos dessa crise de credibilidade. Eu sou da Costa, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria e este é o TV Campus Entrevista, programa que vai ao ar toda segunda às 8 da noite no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Também produzimos uma versão em podcast das entrevistas, que fica disponível em diversos tocadores de áudio e integra a programação das rádios da Universidade AM e UniFM. Neste episódio, recebemos Karen Kremer, professora de comunicação no campus de Frederico Westphalen e uma das representantes da UFSM nessa pesquisa que avalia a comunicação governamental e da mídia sobre a Covid-19 em diversos países. Olá, professora Karen, seja bem-vinda ao TV Campus Entrevista. Olá, Eduarda, eu que agradeço o convite e poder trazer as informações sobre a nossa pesquisa sobre a comunicação de crise do Covid-19 no Brasil. Professora Karen, esse estudo ele foi realizado pela opera que é uma entidade internacional formada por pesquisadores da comunicação. Então, para a gente iniciar, explica para a gente como funciona uma pesquisa dessa dimensão que foi feita em seis países contando com o Brasil. Cada país gerencia a sua pesquisa né, com os seus pesquisadores, mas a Vamos dizer assim que o objetivo final é possibilitar um estudo comparativo entre as comunicações de crise sobre a pandemia do Covid-19 em diversos países. Nós temos países como Portugal e Espanha que já têm os resultados totais, os nossos resultados no Brasil estamos na primeira fase, porque temos agora os primeiros gráficos com as informações, mas tem países como a Eslovênia, Turquia, Reino Unido, enfim, Grécia, outros tantos países que estão fazendo pesquisa ou que já concluíram a pesquisa. E o que nos possibilita a comparação são os formulários terem questões muito parecidas, né? ou seja, a questão número um que pergunta sobre os meios de comunicação usados para a pessoa se atualizar sobre a pandemia do Covid-19. E esse essa pergunta está em todos os formulários e assim por diante, né? Manifestações do, do presidente ou do, do representante daquele país, do governo daquele país, que pode ter feito manifestações públicas, né? Porque muitos presidentes, muitos comandantes dos países, né? Vamos dizer assim, que nem todos são presidentes, né? Uh, se manifestaram sobre a pandemia para o seu, para a sua população Professora Karen, aqui no Brasil, a gente acompanha um embate discursivo entre o governo federal e a mídia tradicional. Na metade de 2020, por exemplo, o governo dificultou o acesso aos dados, o que fez com que os veículos de comunicação se juntassem e formassem um consórcio que pega os dados atualizados diretamente na Secretaria de Saúde dos Estados. Qual foi o impacto desse enfrentamento e a população se sentiu confusa sobre a quem confiar? Primeiramente, que comunicação de crise é isso, né, é o governo fazer uma comunicação uh, mais limpa, mais correta, com mais informações para a população. né? Então, isso é a primeira parte uh, que todos os governos devem fazer, porque é uma pandemia, porque é uma questão, pelo menos no mundo ocidental, uma questão bastante grave e a... a os governos precisam orientar a sua, a sua população, né? A gente percebeu, não na nossa pesquisa, mas o país né, percebeu que houve uma negação do, da doença pelo governo federal, no princípio em especial, né? E houveram aí diversas manifestações que não foram no mesmo sentido que as organizações médicas, ou como a Organização Mundial da Saúde, vinha fazendo para todos os países para que tivessem, para que usassem máscara, para que fizessem higienização das mãos, para que usassem o álcool em gel, para que não fizessem aglomeração, enfim. Não foi exatamente essa a postura do, do Governo Federal Brasileiro. Então, isso causa realmente uma percepção diferenciada, no caso da nossa pesquisa, o, o grupo que mais aparece na nossa pesquisa são classes sociais A e B, então são pessoas com escolaridade superior ou mais, com idade de 40 anos ou mais, né? pessoas que, que estão trabalhando em home office ou já estão aposentadas, então pessoas que têm mas acesso à informação, não só por um único canal ou só pelas redes sociais, são pessoas que têm uma variedade de acessos e essas pessoas fizeram uma crítica, conforme os nossos resultados, ao comportamento que o governo federal assumiu ao negar e ao criar, diminuir, né, minorar a situação da pandemia do Covid-19 no país. Em que instituições ou personalidades as pessoas demonstraram confiar mais nesse momento para ter uma fonte segura de informação? Televisão, né, foi o, o veículo mais uh, indicado, né? Televisão, jornais online, jornais impressos, rádios, né, nessa ordem, e depois uh, blogs de autoridades da área médica, né? Então, a OMS foi uma das citadas, mas e muito, muitas pessoas responderam que confiaram em autori... não em autoridades, mas em pessoas que são da área da medicina que elas conheciam pessoalmente. Então, houve também uma manifestação de credibilidade em quem eu conheço, né? Não numa informação vazia, vamos dizer assim. A televisão não só na nossa no nosso, na nossa pesquisa mostrou ser o veículo mais procurado para informações sobre a pandemia do Covid-19, mas também em outros países, e a gente já tem esse tipo de informação, mas ainda não temos uma comparação, né? um estudo final, mas em outros locais também a televisão se sobressaiu. Né? Na Espanha a televisão fica em segundo lugar, por exemplo. Professora Karen, a pesquisa então mostrou que as pessoas buscam mais frequentemente os veículos de mídia tradicional, mas muito próximo das redes sociais e de sites alternativos. Como você analisa esse dado? Nós temos um resultado de 49% buscarem a televisão, 49% dos nossos respondentes da pesquisa informam que buscaram a televisão como meio de busca de acesso à informação sobre a pandemia do Covid-19. É quase metade da nossa amostra, né? isso é bastante, né? somados aos jornais online e aos jornais impressos e na sequência o rádio. Então a gente tem uma, algumas hipóteses né? que são multifatoriais, mas que nos levam a tentar entender esse fenômeno. A televisão é um veículo que fica dentro de casa, mesmo com a televisão digital, nós brasileiros não assistimos televisão na rua, né? no transporte coletivo, e eu estou falando de emissora de televisão mesmo, não de séries, né? de outras programações, principalmente do telejornalismo. Nós, uh, nossa amostra é com um grupo que respondeu a nossa, nossa pesquisa, é um grupo pertence às classes A e B principalmente, então são pessoas que se não estão aposentadas trabalharam em home office, pessoa que está em home office com todo este isolamento, com toda essa necessidade de estar dentro de casa, né? ela precisa de alguma companhia, a televisão cumpre com este papel, então de repente eu estou trabalhando, a televisão está ligada, eu escuto alguma coisa, paro, o que eu estou fazendo, se é possível e vou assistir um pedaço daquela reportagem, enfim, então eu tenho mais acesso à informação da televisão que está pronta, né? porque no jornal eu preciso procurar, a televisão ela me traz a informação, ela me joga para dentro de casa essa informação. Sobre as redes sociais, já há algum tempo a gente né, ficou pensando porque as redes sociais, se as pessoas estão tão nas redes sociais, né, estão presentes, mas a gente tem de uns três anos para cá uma forte campanha contra as fake news e a população em geral tinha acesso a, a os aplicativos e recebia essas informações por WhatsApp, por outros aplicativos, redes sociais mais sociais, como a gente diz, né como Facebook, Instagram, enfim, e, as, e houve toda uma, toda uma campanha pedindo que as pessoas verificassem a origem daquela informação antes de repassarem, né? então se eu tenho que fazer toda uma conferência pelo que vem das redes sociais e eu tenho acesso a uma mídia tradicional que já está fazendo e que inclusive faz campanha contra as fake news, né? durante a sua programação, ela vai buscar informações né, corretas. Então, nesse sentido, a gente conseguiu compreender um pouco da, do porquê a televisão teve este, este resultado entre os nossos respondentes, né? porque quase 50% de, de uma amostra né, de pessoas que respondem à pesquisa indicarem a televisão como principal meio de informação, né? isso também nos chamou a atenção. Mas no Brasil, mesmo antes da gente fazer a pesquisa, já existiam manifestações aí de céus de emissoras e que falando que a televisão estava retom sendo retomada. Então, eu acredito que a questão do isolamento foi o que fez realmente a televisão se tornar de novo uma, um veículo de grande audiência. Professora Karen, para a gente finalizar então, na sua opinião, que caminhos a informação governamental podia buscar para voltar a atuar com credibilidade entre a população, se tornando até um serviço essencial no combate à pandemia? Primeiramente, né? eu penso que refazer o caminho da informação, né? elencar as informações que, essencial, que são essenciais à população, né, de acordo com a gravidade do caso, né, no caso da pandemia da Covid-19, que a gente tem percebido, né, eu, eu trabalhei aí com um histórico de uma linha de tempo né, do Covid, de todo o ano passado, e é assim, os números eles saltam, eles não, é, não é um número que ah, teve um, uma internação, uma intubação, uma única pessoa que ficou muito mal, não, os números começam, já começam errado, porque eles dão o um resultado no dia 15 de março e depois, voltando atrás, eles percebem que o primeiro caso foi no Rio de Janeiro, uma mulher no dia 12 de março e não no dia 15, um homem, São Paulo então, já começou errado, porque a primeira informação não foi a correta, então, eles precisariam... É, Começar hoje, por exemplo, falando da importância de se resguardar, né? da importância de se higienizar. Uma das coisas que eu sei que eu digo é que a gente pensava que era muito limpinho, muito higienizado, e a gente entrava com o calçado que vinha da rua para dentro de casa, e a gente entrava em casa vindo de um coletivo, e muitas pessoas não entravam em casa e iam direto ao banheiro, lavar as mãos, enfim... Nós precisamos nos reeducar e eu penso que uma campanha publicitária que colocasse isso na televisão, já que a televisão é o meio que mais está sendo acessado para que busquem informação, uma campanha de propaganda institucional mesmo que o governo fizesse com autoridades da, da Organização Mundial da Saúde, com infectologistas, com pneumologistas porque esse vírus ele é um vírus que é direcionado à questão respiratória, ele é agudo grave, né? É um vírus que ataca essencialmente uh, o sistema respiratório. E nós temos pessoas com asma, temos pessoas com diversas comorbidades, inclusive respiratórias, que precisam ser avisadas. Claro que a pessoa que tem um uma quantidade maior de acessos, ela já está informada, mas a gente precisa de uma informação para todos, não podemos imaginar que uma parcela da população tá informada e que isso basta. né? E tem um estudo do IBGE, que também a gente teve acesso, é né, do PNAD, que mostra que 70% das pessoas que pertencem às classes sociais mais baixas e que têm menos acesso à informação morrem quando acometidas né, e internadas, e que na mesma situação as pessoas das classes A e B vão, vão ir a óbito apenas 20 por 25%, e isso é muito grave, é uma discrepância muito grande quando se, se mora num país em que a grande maioria da população não faz parte das classes A e B, a grande parte da população está nas classes base da pirâmide social. Então, é importante que a gente perceba que informação, educação, são elementos que acabam por construir o acesso que a pessoa vai ter às informações né? e as informações corretas. Então, Eduardo, acho que uma campanha que a publicitária seria muito interessante e que divulgasse essas informações de forma correta. Poderia ser uma animação, poderia ser um documentário, enfim, o formato, né, vamos deixar para quem for criar o material, mas deveria ter, uh, possibilitar essa facilidade, essa tradução para uma linguagem mais acessível, né? Professora Karen, agradeço a tua participação aqui no programa, te desejo um bom trabalho. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade, e quando a gente tiver mais dados e estudos comparativos, também a gente faz um contato com a TV Campus e vamos continuar divulgando, porque é importante para a população. Com certeza. Este foi mais um TV Campus Entrevista. Toda segunda às 8 da noite tem episódio novo no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Você também pode buscar a nossa versão em podcast no seu tocador de áudio favorito ou nos ouvir na programação das rádios da universidade. Até o próximo!